Fala, galera! Aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um react de Jurassic World Evolution! E hoje eu vou reagir aos três novos dinossauros maneirões lançados, começando com o Deinocheiros, depois o Yutiranus e depois o Sinossauro Peteriques. Bora lá! Esse é o Deinocheiros, Mano... Que dinossauro diferentão, parece um tamanduá, um bicho cheio de penas, sei lá, cara. Nunca vi um dinossauro assim, só sei que, ó, ele é bom pra caramba, tá eliminando esses carnívoros. E ele era um dinossauro carnívoro e herbívoro, ele se alimentava de peixes e pequenos animais, e também de folhas em árvores altas, porque ele tinha 12 metros de comprimento e pesava até 6 toneladas. Que isso, o bicho era um monstro, é né? quase o tamanho do T-Rex, e viveu há 70, 69 milhões de anos atrás. É um ícone, cara, é um Dinudino recém-lançado no Jurassic World Evolution, e era um mito, um carnívoro herbívoro que dominava, velho. Parece que ele disputava espaço com o Teresinossauro, que é o cara lá que tem aquelas unhas gigantescas. Bora ver, galera. Bora ver ele batalhando. Ele dá um tapão e desmaiava os Giroudino. Um baita de um tapão. Ó. Oh, ele, ó, oh, ele não usa muito a mordida. Por quê? Porque nem dente tem. Ele metia ele, um tapão na cara dos Giroudino e eliminava. Ó, oh, o Carnotauro ficou pequeno perto dele, velho. Ficou pequeno, pequeno. Galera, para aproveitar, desce aqui embaixo, deixa o joinha no vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Mano, e olha o tamanho do braço desse bicho. Boatos que tinha até 2 metros a 2 metros e meio de braço. Do, do começo do braço até os dedos, 2 metros e meio. Será que ele conseguia eliminar os pequenininhos também? É complicado esses pequenininhos, velho. Esses Raptors Mas dá pra ver que o penas Esse pelo espesso Protegia muito bem ele, ó Tentava morder e nem chegava na carne De tão peludo que era esse dinudino cheiros Mano, gostei demais, hein Olha ele se coçando Ah não, ele se coçava Que demais, velho Que demais, que demais Cara, esses dinudinos pequenininhos Eram uma sarna Eles eram uma sarna, cara Que bando de dinudino chato, né Mas o Cheiros tá muito bem protegido com essas penas. Adorei esse dinossauro, cara. Vou colocar no meu parque, com certeza. Ó, que força. Que, que da hora, velho. Ah, esse é aquele que abraça. Qual é o nome dele? Iguanodon. Iguanodon, cara. Demais. Ele abraça e elimina. Caraca, mano. Indominus Rex eliminado É claro que eu acho que ele tá melhorado Pra fazer esses reacts Eles melhoram A força, tudo de nudino Ele fica muito mais forte Mas é pra gente ver, olha isso O jeito que ele atacava O jeito que ele eliminava os dinossauros Estegossauro eliminado Olha esses carnívoros Que são grandes Ficam pequenininhos perto do Deinoseiros eu queria ver um T-Rex perto dele Se o Indominus Rex ficou do mesmo tamanho que ele O T-Rex vai ficar até menor, eu acho e Scorpion Rex O dinossauro mais feio do mundo Ele foi o primeiro dinossauro a ser desenvolvido em laboratório E não é à toa, né, cara? O bicho ficou feio demais Que isso, demais, muito feio Aí, Spinosauro, olha isso, galera ele era maior que o espinossauro, mano. Que bicho gigantesco. Se não era maior, era do mesmo tamanho. Caraca, que baita estegossauro. Você é louco? Que bicho grande, velho. Estegossauro era gigantesco. Ah, não. Essa batalha acontecia, galera. O teresinossauro viveu no, na mesma época que o nosso amigão aqui. T-rex. Agora vem e, ó, o T-rex. E O T-rex já levou um tapão e não foi eliminado, hein? mas levou, foi eliminado. Galera, bora pro próximo dinossauro. O nosso próximo dinossauro é o Iutyrannus, que provavelmente era da família parecida com o T-Rex, mas viveu antes do T-Rex, há 125 milhões de anos atrás. O T-Rex viveu há 65, 70 milhões de anos atrás, e esse amigão viveu há 125 milhões de anos atrás. Mano, muito tempo antes do T-Rex. Ó, dá pra ver que ele é bem menor e tem umas penas bem parecidas com o nosso amigão Deinocheiros. E pesava até uma tonelada e meia. Mano, o Deinocheiros pesava seis toneladas. Esse cara aqui era cinco vezes menor que o nosso amigão Deinocheiros. Mas bora lá, bora ver as batalhas com ele. Bora lá e o Tiranos, galera, deixa o like no vídeo... E se inscreva no canal, bora ver o Yu-Tiranos em ação. E como ele eliminava as tuas presas. O oh, que esse dinudino aí que eu nunca vi, mano? Que bicho doido. Caraca, esse dinodino é diferente, hein? Mano, os dinossauros são demais, porque tinha cada dinossauro diferente, né? Ah, um cabritão. Será que ele vai engolir? Engole o cabrito, meu amigão. Boa. Era quase que o cabrito não come na cabeça dele, hein? Pra você ver como que ele é pequeno perto do t T-Rex. Esse é herbívoro É lindo. É fácil saber qual dinudino é carnívoro e qual herbívoro É só ver na cabeça dele, na boca dele Caraca, e esse dinossauro Que brilha aí, rosa Que isso? Nunca tinha visto isso também Caraca, arquilossauro Mano, o arquilossauro é muito maior que ele Caraca Nossa Se for ver de verdade o arquilossauro ia acabar com ele Acabou com tudo. E o Tiranus, você é mito. Ó, oh, ele era menor que o nosso amigão Carnotauro. Menor. o Carnotauro nem é tão grande assim. Ó, oh, aí, ó. Oh. Olha ele contra o Deinocheiros. Cara, ele iria perder do Deinocheiros fácil, fácil. Só que daí, nesse react, ele está melhorado e acabou com o Deinocheiros. Caraca. Indoraptor. Levou também e do Raptor Scorpion Rex, o cara mais feio do mundo Olha, ele é do tamanho do Scorpion Rex Então ele realmente era bem pequenininho Olha o tamanho do Teresinossauro perto dele Você acha que ele ia vencer do Teresinossauro, mano? Nunca Os dedos do Teresinossauro é maior que o dele Ah, não tem como, velho Tá muito errado isso Olha esse Stegossauro que gigantesco. Galera, bora... Olha o engolodão aí. Daí abraçar e acabar com ele. Bora pro próximo Dido Dido. Galera, esse pequenininho aqui é o Sinossauros Peterix. Mano, e nesse vídeo a gente vai ver todos os dinossauros devorando o Sinossauro Peterix. Por quê? Porque ele era pequenininho, cara. Ele não eliminava ninguém. Ele devia comer o quê? Que isso? E o dinossauros ele viveu há 120 milhões de anos atrás, 123 milhões de anos atrás, há muito tempo. E ele pesava 1,1 kg. 1 kg. O que que pesa 1 um kg hoje em dia, galera? Um pincher, um cachorrinho pequenininho. Ele era muito pequenininho. Ele parece um esquilo, cara. Ele pesava 1 um kg e media um metro. Baita de um pequenininho, parecia um esquilo Mas é um dinossauro bem legal, né galera É isso, parece uma raposinha Um esquilo E viveu na China também, ó, todos os dinossauros Que eu falei, o primeiro viveu Na Mongólia, que é perto da China Então provavelmente ele viveu na China O segundo na China e esse na China Olha, ele fica mais legal ainda em câmera lenta, galera Fica mais legal ainda que ele caçava? Porque ele era carnívoro. Devia caçar coisas pequen pequenininhas também. Ele vira, mexe a cabeça e engole. Olha que legal. Galera, é o seguinte. Comentem a nossa palavra secreta. Comentem aqui embaixo nos comentários. Dinossauro esquilo. Por que, mano? se cair e é um dinossauro esquilo, palavra secreta, dinossauro esquilo, e olha esse cara aí, velho, parece uma galinha voadora, que dinossauro massa, e galera é o seguinte, ó, guardei pro final um vídeo especial, bora ver o Trodon que eu nunca tinha visto também, engolindo, eliminando, Olha esse não engoliu, é pequenininho também, né, não dá conta não, e galera, bora pro nosso vídeo especial, o nosso vídeo especial é um cheiros num lugar que tem centenas de Raptors. E a gente vai ver o que, que ele vai fazer. Mano, e nesse daqui ele parece ainda mais um Tamanduá. Será que ele vai dar conta? Será que ele vai dar conta? Que situação, hein, Denocheiros? Você tá muito lascado, meu amigão. Mas ele tá eliminando, ó. Alguns ele vai eliminar. Agora vencer, eu não sei. Olha, ele vai. Ele vai jogando e vai eliminando. Ele é muito bom, mano. É, galera, realmente ele tá eliminando todo mundo. Vai morrer? Não, ele vai eliminar todos os Raptors. Que bom. Que massa que era é o Denocheiros. Galera, é o seguinte, Deino Cheiros vai vencer. Mano, muito mito. Galera, é o seguinte, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vitória do nosso amigão. Valeu e tchau!